Em mais um dia de bastante volatilidade, após quatro pregões consecutivos de queda, a bolsa brasileira finalmente fechou no positivo. O principal índice da B3, o Ibovespa, registrou hoje alta de 0,88% aos 97.276 pontos. Mas o grande protagonista dessa terça-feira mesmo foi o dólar, que chegou a bater quase R$ reais e centavos no começo do dia. Mas que acabou recuando após a forte atuação do Banco Central no horário do almoço, que surpreendeu o mercado com mais um leilão da moeda norte-americana. Vamos ver agora por quanto tempo essa brincadeira de torrar suas reservas o Banco Central Brasileiro vai aguentar, né? Porque a situação atual do país não é nada boa. Só para vocês terem uma ideia, dólar, bolsa, risco país e juros voltaram ao patamar anterior à aprovação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados no primeiro semestre. E lá fora a situação continua a mesma, a guerra comercial entre Estados Unidos e China e sinais de desaceleração na economia global, com direito a dados oficiais do governo alemão confirmando contração de zero 1% no PIB da Alemanha no segundo trimestre. Portanto, todo cuidado é pouco, mas que tem muita coisa começando a ficar barata na bolsa, lá tem. Nessa quarta-feira é bom ficar de olho no Banco Central, que vai divulgar a taxa de inadimplência do mês de julho, e o Tesouro Direto informará às 10 horas da manhã o relatório da dívida pública federal, também de julho, e que poderá dar uma ideia melhor do tamanho do buraco em que estamos e dando ainda mais importância para a urgente aprovação da reforma.